Pode ser que você se sinta um pouco perdido por ter tanta liberdade. A tão celebrada liberdade pode trazer solidão. Basta você sentir do seu lado um corpo sem você naquele coração. Mas o esperto na vida guardou uma caixa de lembranças. Com fotos, vídeos e objetos de momentos importantes. E nos dias de chuva, ele abre essa caixa. E vê o quanto já viveu, construiu, amou e foi bem amado. E que sim, ele tem uma vida. Pronto, já achou. Agora vamos continuar a encher a porra dessa caixa que tem muito pra vir.